E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo Olá amiga, olá amigo É, mudou o tempo, frente fria chegou pelos lados do Oceano Atlântico Mas já tá saindo pro alto mar É aquele negócio, né? não tem forças para continuar pelo continente, sai para o mar, o caminho é mais fácil, mais aberto. E quem sofre com isso? Quem? O litoral. É o litoral que fica com o tempo nublado e chuva a qualquer momento mais, chuva fraca, garoa, principalmente entre as praias e a Serra do Mar. O interiorzão tem algumas instabilidades do centro do estado em direção ao oeste, no Vale do Paranapanema e na divisa com o Paraná. Já boa parte do interior não sofre aquela queda acentuada da temperatura. No litoral, no máximo 20 graus, ao contrário do calorão e umidade para aliviar aquela secura que estava fazendo. Agora, no interior, continua tempo mais seco e também instabilidades com menor proporção apenas algumas isoladas aí, mas o sol prevalece e vai aquecer o interior até 28 graus aproximadamente, ao contrário do litoral com 20, capital com 20 a 22 graus aproximadamente. Tempo estável hoje, amanhã já sai o sol entre nuvens, melhoram as condições do tempo e vai calor aí até o fim de semana, amanhã, depois e principalmente no sábado com mais de 30 graus em todo o estado de São Paulo, da praia, hein, mas no domingo Muda de novo, vem outra frente fria por aí e essa promete instabilizar também o começo da próxima semana. Um abraço a todos! O